Pessoal, vamos falar aqui com o Cássio, ele é gerente de conteúdo aqui na JBC. Cássio, pra começar, assim, falar pra gente qual foi a inspiração do stand desse ano? O ano passado a gente fez um stand super tradicional japonês. Então esse ano a gente queria fazer uma coisa pop. Então a gente trouxe o famoso cruzamento de Shibuya no Japão, aquele cruzamento de seis ruas, né? Então os prédios em volta do cruzamento que tem um monte de outdoor luminoso só que aí mudamos os originais para mangás e lançamentos do JBC então foi essa nossa essa a nossa inspiração legal e, pra, e 2016 como é que foi para JBC cara foi um ano acho que difícil para todo mundo né a economia do Brasil foi muito ruim então a gente acabou fazendo muitas mudanças editoriais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 não está anunciando nada novo porque a gente tem muita coisa anunciada que a gente não lançou ainda a gente já está programando para o primeiro semestre muito do que a gente já anunciou então é, Dragon's Dogma forte a Apocalypse, que é um mangá de zumbi Nigero Toco que é um one shot super premiado uh, Samurai Seven Inuyasha tudo isso deve sair no primeiro semestre e a partir daí, ao longo do primeiro semestre... a ah, Akira, né? Não vamos esquecer do Akira. A gente pode começar a falar de coisas novas. Esse ano a gente teve a presença de alguns convidados, né? E como é que você achou? Deu certo? O pessoal curtiu? Já é o segundo ano que a gente traz mangaká, né? O ano passado a gente trouxe o Hiroki Kyohara de Another. Esse ano veio o Tsutomune Rei, do Sidonia. É, o retorno está sendo muito legal. O que acontece é o seguinte eles terem vindo, não quer dizer que a gente vai conseguir trazer outros. Porque é muito difícil trazer mangakás para o Brasil. Mas, por nós, é claro que a gente vai querer sim trazer mais autores para o Brasil nos próximos anos.